Ok, vamos ver se eu consigo resolver isso. Hum, esse aqui... Esse aqui... Então esse aqui... Yes! Ok, maravilha! É só parar, se concentrar e prestar atenção que tudo funciona. Uh, pois é, não tinha literalmente zero propósito em fazer isso, mas era uma atividade existente. Portanto, é claro que eu precisava fazer. Era obrigatório, era necessário. Mas enfim, hora da gente uh, terminar isso aqui. Esquisito que tipo você não tem que subir no topo dessa estrutura pirâmide pra você... Seguir em frente ou eu, eu não sei como que isso aqui acontece realmente no fim das contas, mas tudo bem, tanto faz. é yeah, real, realmente esquisito. Pera aí. Porque o jogo tá. Eu estou confuso. Tipo, o objetivo não é pegar a esmeralda aqui. Oh, pra falar a verdade. Ou... Oh! Espera um instante. Tem. Tem um lugar aqui onde a gente pode falar com a Sage. Então, quer saber? Perfeitamente excelente o fato da gente não ter terminado o jogo lá, porque faltou. Faltou um... uma oportunidade de falar com a Sage ali, sem dúvida alguma. Uh, ups. Essa que acontece quando você acaba não prestando atenção completamente suficiente hum, e eu posso o oh, que isso eu discordo isso não deveria ser tão escorregadio como acabou sendo mas tudo bem se isso é dessa maneira isso é dessa maneira e não há muito que eu posso fazer além de seguir pelo caminho que o jogo quer que a gente utilize. Então, yeah. Vamos em frente e vamos para cá. E agora, gente, Sonic Sonic não. Sonic não. Olha, yeah. eu subi aqui em cima para pegar aquela parte do mapa a propósito. Algo que eu não tinha notado. Mas eu tenho... Ele é supremo e é o... demais. O último, certo? Eu não quero a seis mais... não consegue comandar não o drip. Vamos fazer isso. Estamos tempo. Temos que salvar todos Hum... Por que o Sonic não está falando... Espera aí, só deixa eu... Yeah. O Sonic simplesmente não estava falando ali e eu não consigo compreender porquê. Quer saber? Talvez seja melhor não compreender porquê. Enfim... Uh, ontem eu descobri de boa como chegar ali onde a Esmeralda estava, mas agora eu meio que fiquei perdido e eu não sei porquê eu de repente fiquei meio que perdido. Como Como é que eu chego ali? Na porta? Eu sei que existe uma porta. Então, cadê? Tipo, cadê? Eu... Exige explicações. Cadê a porta? Tinha uma porta que foi aberta. E pra gente poder chegar ali dentro... O oh, que, que tá acontecendo aqui? O que de fato está acontecendo aqui? É, é ali em cima? Pera aí. O jogo está demonstrando que... Oh! Eu simplesmente não vi esse buraco imenso ali. Quer saber? Tudo bem. Não faz muita diferença... O importante é que agora está dando certo. Ei! Dessa vez esse segmento inteiro não quebrou. Isso é realmente fantástico. Mas é, ok. Vamos, vamos pular. Vamos mudar a marcha. Porque. É, yeah, tem mais um titã aqui. Só que estava realmente uh, certo que tinham três. Porque na verdade tinham três uh, a princípio. Mas não. Não é assim. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente ficar fazendo isso. O que aconteceu? Oh! Ok, a parar. Uh, eu repito O que aconteceu Eu não tenho a mais remota ideia Deixa eu só, casualmente, aparar Esse ataque aqui Ah, então, isso acontece de novo E... Isso... Isso é estranho Isso é bizarro E eu prefiro não Questionar simplesmente eu fui atingido ali porque não sei lasers eu tinha oportunidade de ter a parada aqueles lasers é um sei isso aqui é muito atrapalhado de uma maneira esquisita mais e yeah, ok isso isso certamente foi uma luta extremamente suprema até então tão tão realmente incrível não vale a pena tentar simplesmente não vale a pena tentar ah, a propósito, vale a pena mencionar aqui, tipo, nos comentários estavam dizendo Oh, o Sonic Frontiers foi rushado demais e todas duas peças Mas, tipo, é fato que Sonic Frontiers foi um jogo que não uh, A câmera estava com muitas dúvidas ali É um fato que Sonic Frontiers extremamente não foi rushado e tipo, demorou uma quantidade absurda de tempo. E tipo, pra falar a verdade, o jogo acabou fluindo tão bem fora uh, de toda a parte de Development Hell que. Uh, no fim das contas a gente erra completamente. Ok, isso. Isso aqui tá ficando.. Oh, dá pra parar isso tudo. Oh, ok, tá, tudo bem. Eu compreendo. Agora, exatamente o que eu devo fazer para fazer tudo funcionar uh, direito? Só aparo aqui, uh, então eu aparo novamente aqui. Não, o jogo sempre lança a gente pra longe ali, e é realmente esquisito. Mas, enfim. E yeah, o jogo acabou indo tão bem, fora o Development Hell, que. Porque eu... Tipo, eu não tava fazendo dano nele nesse tempo todo. Por quê? Por que eu não tô fazendo dano nele? O que eu preciso fazer? Eu não tenho a menor ideia. Isso simplesmente fica se repetindo, etc. Enfim, fui eu tão bem que eles colocaram. Uh, ilhas extras ali. Não, eles colocaram as fases de cyberspace que não era nem parte inicial do jogo. Tipo eu sei que eu falei que oh, o Leak mencionava tudo e etc, só que na verdade não, o Leak não mencionava acesso cyberspace. Ok, era simplesmente isso que a gente tinha que fazer, fazer ele tentar dar o um tiro na gente e isso uh, resta no QuickTime Event, então agora eu posso, peraí, não, isso, E yeah, agora tá tá causando dano nele. Ok, tudo bem, eu compreendo. Estranho. Muito, muito estranho. Yeah, eu, eu, eu não vou dizer que eu entendi completamente essa luta, mas tudo bem. Enfim, qual, qual vai ser o grande ataque para terminar aqui? A gente já fez a homenagem a Metal Gear Rising. Não, pra falar a verdade, agora que eu percebi, tipo, a cara desse titã aqui lembra bastante o Munsun com o Visor. Uh, me pergunta exatamente o quão proposital isso aqui foi, mas... Yeah, esse, esse titã aqui, ele simplesmente não tinha nenhum contexto. A gente nem sabia que tinha mais um aqui na ilha, mas tudo bem no fim das contas. E ok, vai ter cutscenes e a gente vai ser jogado imediatamente no último chefe? Ou o quê? Eu estou curioso. Estou curioso sobre a aparência do último chefe também, porque até agora a gente só ouviu vozes e só isso. A propósito das sombras ali na água, realmente eu não sabia. Yeah! Sim, Sonic! Isso é a reação que eu tenho aqui. As sombras ali estavam bem bugado. Eu sei oh, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que. Eu tenho que. Eu soando genuinamente incomodado com essa decisão. Mas. Essa... Uh! Só que a gente vai jogar com titã? Será que a gente eventualmente vai ter um titã jogável? Isso seria... Isso seria Sonic Unleashed. Mas tudo bem. Isso parece possível. Tipo, a gente já tem um sistema inteiro de combate, então isso... Bom, não posso completamente dizer que vai funcionar melhor do que Sonic Unleashed. Porque eu não joguei a versão HD ainda, então não tem... O que falar realmente sobre isso, mas tudo bem. Me pergunto, como eles traduziram no japonês então aquilo tudo, se aquilo foi dessa maneira? Oh! simplesmente o último chefe vai ser uma lua inteira? The end! <risos> ah, então se eu adiantar o relógio. Do computador, isso significa que ele vai morrer de velhice? <risos> Mas é, isso é extremamente Kirby. Isso é extremamente Kirby. Shmup? Sim. Ok, projeto Color, claro, Project Score. Oh. Aham! Último chefe em Caruga. Ok! Tá bom então. <risos> Isso. Isso. De todas as coisas que eu imaginava, isso não era o que eu imaginava. A propósito, tudo que você está falando aqui não tem legendas e isso. Uh, naturalmente me incomoda. Isso, isso. Isso certamente foi uma decisão que foi feita. Aqui para terminar o jogo, mas. Ah, é. O que eu ia dizer mais sobre isso? Alguma coisa, certamente. Uh, ah, yeah, não, isso, isso definitivamente é 200% Kirby. O fato disso aqui ser maps somente reforça este fato extremamente. Uh, verdadeiro e ah, yeah, não, isso também é extremamente 200% near automata, exceto que muito melhor porque eu não realmente. Oh, não, tava dando tiros escuros. Bom, isso foi estúpido. Não posso ficar tipo morrendo de bobeira. Morrer de bobeira absolutamente não é nem um pouco desejável aqui, uh, mas é. Sonic Frontiers é um jogo melhor do que Mira Automata, é o que eu queria dizer uh, no fim das contas. Sem dúvida alguma, Sonic Frontiers é um jogo que faz eu ligar para... Oh, qual é? Como que eu ia saber que isso que era o que ia acontecer? Uh, Sonic Frontiers certamente faz eu ligar para inteligências artificiais... Uh, muito mais do que o Nier Automata conseguiu fazer. Aquele, aquele jogo tem uma audiência uh, certamente específica que definitivamente uh, não tem a ver comigo. mas uh, yeah, yeah eu, eu sei, você está falando todo um discurso. Uh, cheio de vilania e etc Falando um monte de coisas Mas tipo, não tem legendas Então não dá pra eu prestar atenção nisso tudo E tipo, é, é realmente fácil você vencer isso aqui O problema é que é realmente fácil morrer Se você simplesmente se distrair um pouquinho E eu já perdi duas chances aqui Então eu não tô super feliz com isto Mas é isso... Hey, pelo menos pode servir como meio que um tutorial de Icaruga. Uh, yeah, uh, uh, ok, coisas estão começando a ficar genuinamente difíceis de se processar. Uh, isso é realmente longo. Oh, não prestei atenção. De deixa eu... Oh, não dá pra reiniciar. Eu vou simplesmente morrer três vezes, então. Ok, eu acho que isso são padrões novos de ataque aqui, mas... Yeah, não. Uh, o discurso todo do chefão aqui tá deixando claro que isso aqui é simplesmente uh, um chefão omnicida incrivelmente genérico. Tipo, eu tava já me lembrando uh, um pouco do Necron. Era Necron do Final Fantasy... Que simplesmente aparece do nada E não tem nada a ver com o resto do jogo Só para ser o último chefe E, pois é uh, E yeah, é, isso, isso certamente é uma situação uh, Necron acontecendo aqui É Necron, tipo um... Necron é um nome tão profundamente genérico Que eu tô meio que tentando me recusar Acreditar que era isso o nome do último chefe de Final Fantasy IX, mas tudo bem. Eu não vou uh, discutir isso. Deixa eu simplesmente uh, terminar isso. E é yeah, isso aqui. Isso aqui realmente foi algo que poderia ser um pouquinho mais curto, mas eu acho que eles só queriam garantir que o discurso uh, de chefão expositório fosse concluído ali. A propósito, da hora que eu... o... Foi provavelmente bem baseado... É ah, nas bombas de torro. Ok, tipo... Oh, você simplesmente está imitando... As frases de efeitos do Thanos. Para com isso. A propósito... Ah, tipo... Da hora que... Ah, isso é um... Ah, oh, não! Da hora que isso é o segundo... Ah, Personagem? Ponto de interrogação? A segunda entidade. Uh, em dois jogos do Sonic seguidos, que diz a frase I am infinite. O infinite chegou a se quer dizer isso? Eu não sei mais. Uh, isso. Ok, pare com os padrões de Torro, oh, por favor. Isso aqui tá começando a exigir um pouquinho mais do que eu tô disposto a. A barra de energia tá sequer diminuindo. Tipo, eu tô atirando. Eu acho que isso aqui é só simplesmente sobreviva até... Ok, yeah, a gente tem que sobreviver até o Mega Laser ser lançado ali. Mega Laser uh, não exatamente super detalhado também. Uh, isso é um Mega Laser bem... Nintendo Switch. Eu acho que isso é uma maneira razoável de... Uh, comparar isso, agora ou nunca. ok. E agora, com um arremesso igual? Oh, pera um momento, uh, o que? Quick time event bizarro, quick time. A gente tá tipo mudando a marcha. A gente está definitivamente mudando a marcha. Em Need for Speed, é isso que está acontecendo. A gente tá fazendo uma corrida de drag. <risos> Ah, mas... Yeah, definitivamente arremesso de Ig. mas... Peraí, é, é só isso? Porque apareceu um achievement ali, mas... Enfim, era isso? O, o vilão era uma lua do mal? Que isso é meio que... Ahn... É? Por after... huh. okay, ok, então ela realmente durou somente um jogo Ou as Esmeraldas do Caos vão fazer alguma coisa como de costume Peraí, Isso significa -se que se eu não estivesse jogando no rádio Eu ia perder aquele segmento de shmup? Ou. Oh, o que? No fim das contas, eu não sei. Olha, o que, que tinha acontecido com eles mesmos? O jogo não fez muita explicação sobre isso, mas. Uh, ok, quer saber? Não, estão caindo estrelas cadentes do tipo de. O nariz do Sonic estava tão incrivelmente borrado ali. Estão <risos> caindo estrelas uh, cadentes que parecem do tipo coletável que vai dar roleta. Talvez se o Sonic simplesmente coletar pedaços inteiros, ele pode restaurar a sede. Ou o Eggman tinha um backup? Por que ele não teria um backup? Eu tô levando isso aqui 0% a sério. Porque, tipo, foi meio que... Meio que um pouco anticlimático, apesar da tentativa de não ser mas... O jogo fez a gente genuinamente sentir pena do Eggman por um momento. Isso, isso vale bastante, certamente. Me pergunto se com a tradução alterada, tipo, o que é eles fizeram aqui? Oh, fantástico, não dá pra pular os créditos. Ok, cena pós-créditos. Oi, oh, yeah, eu me lembro de eles terem mencionado alguma coisa sobre Sonic Frontiers e DW Canon. Eu não oh. tenho a menor ideia do que raios isso significa. Oh. <risos> Divertido pra alguém. É. <risos> uh. Duvido, vocês vão ser os mesmos. Peraí, Styx? Como? Como assim Styx? Pera, hã? Styx escapou de Sonic Boom? Hã? Como assim? Eu... não sabia disso. Eu sabia disso. Eu possivelmente sabia disso. E acabei esquecendo... Depois, mas... Oh, e agora tem mais créditos. Ah! Fantástico! Oh, é aqui onde eles vão listar literalmente todas as divisões da Sega, igual Sonic Colors. É essa a música que tem a versão não censurada que tem a frase. Fuck the Seria realmente fantástico se aleatoriamente na música fosse uh, a voz do Mr. Plinkett, sem explicação alguma, mas. Uh, mais... mais absolutamente nada em frente. Por que a música virou do nada... Ah, oh, esqueci o nome da bendita música. Sonic Colors. Isso é aleatório, mas tudo bem. Oh! Mais uma cena pós-créditos. O que é isso? Um filme da Marvel? Onde o Eggman vai revelar o seu backup. <risos> Nossa. Yeah. Essas cutscenes, a compressão delas realmente não dá muito certo. Especialmente em cenas escuras. Father? Oh! It's my girl. Ok. <risos> Eu estava certo! Ok, né? mas por quê? Por que aquele símbolo exatamente era... Um, eu tenho dúvidas, mas enfim, se eu carregar o autosave aqui, o jogo vai levar a gente pra onde? Será que tem uh, algum elemento de pós-jogo aqui ou coisa parecida? A resposta é... Não, a gente simplesmente é jogado pra cá e fim. Mas... Uh, yeah. Sonic Frontiers é um jogo bom, finalmente. Não precisa uh, ficar dando desculpas e talvez nem nada. É simplesmente um jogo bom. Não é excelente, não é fantástico, não é ótimo, não é medíocre... Não é ruim, nem nada nessa natureza. É um jogo bom. E e a, a última vez que um jogo 3D do Sonic foi genuinamente bom, foi... Meu, quando foi Generations? 2012? 10 anos. Uma década. Demorou uma década.